E aí galera, bem-vindos ao canal de Oficial. Hoje eu estou com mais um lançamento Honda, a CB500F, que retorna ao mercado brasileiro preenchendo uma lacuna que ela mesmo deixou quando foi retirada em 2003. Eu particularmente tenho um carinho muito grande pela CB500, que foi uma das motos que ajudou a projetar o nome de escape no mercado brasileiro, sendo uma das grandes campeãs de venda de ponteiros de escape. esse modelo está é instalada um sistema Full g que reduziu 4kg no seu peso e deu uma performance bem superior do que o escapamento original. Vocês também terão a opção de usar as ponteiras de escape com o escapamento original mantendo o catalisador dela, proporcionando um ronco um pouco mais suave do que o sistema Full. Vamos conferir esse trabalho. Hey, hey, É isso aí galera, projeto CB500F concluída. Gostaria de deixar o meu agradecimento a toda a equipe da concessionária Honda Motoguia de Itapetininga. André, Felipe, muito obrigado pela parceria e ter cedido a moto de vocês para o desenvolvimento de mais esse projeto de escape. Galera, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!